Bom, eu fui aluno do Costa Lima na década de 80 do século passado, durante o meu curso de graduação na PUC-Rio. Depois acabei enveredando pela linguística e a gente perdeu o contato, acompanhei de longe o desenvolvimento da obra dele. A gente acabou se reencontrando mais recentemente, quando eu dirigi a editora da UFSC, que tive o prazer e a honra de republicar o Mimes e Desafio o Pensamento, sobre o qual a gente vai falar um pouco. É... Na revista Subtrópicos, o Caderno de Cultura da editora da UFSC, você, Costa Lima, deu uma entrevista, na qual você manifesta a sua perplexidade, a sua surpresa diante do fato de que, em um momento em que uh, o campo da sua interlocução, o campo da bibliografia que você percorria não prometia uma elaboração dessa natureza, você chegou ao conceito de mimeses e uh, reformulação radical do modo como esse conceito é tradicionalmente tratado. Uh, isso de fato é notável, mas o que mais me espanta uh, uh, uh, é a sua tenacidade. Uh, o fato de que, a despeito uh, da pobreza da interlocução, a despeito de um certo círculo de, de, de, de silêncio e incompreensão que cercou a tua obra, você permaneceu firme você permaneceu rigidamente ligado a essa aposta no conceito de mimíes, nas suas possibilidades, na travessia teórica que ele permite, não é? E eu gostaria de te escutar um pouco a respeito de como essa tenacidade pode se afirmar com a força, com a potência que ela se afirmou em um ambiente tão hostil. Essa é a base da primeira pergunta. A surpresa de Fábio pela tenacidade em manter a questão da apesar da extrema pobreza de interlocução, do ciclo de incompreensão e do ostensivo silêncio que tem secado e destruído, seca, de seca. creio que a resposta correta está na própria contradição apontada. Meu estímulo principal em manter tal indagação tem estado na própria pobreza de interlocução e no silêncio hostil que a tinha acompanhado. Parece improvável, se a resposta tivesse sido contrária, com muita interlocução positiva e negativa, com uma repercussão considerável, que então eu sentisse que seria ocioso manter o nível aceso e intenso da intervenção. Dito o que acrescento, por certo que enfrentar a falta de resposta e é evidente a hostilidade do silêncio, muitas vezes que, diante disso, muitas vezes tenha-me dito que adianta continuar a procurar editor e eles cada vez mais me faltem. Para que isso? É possível que isso, essa pergunta tenha surgido na minha cabeça várias vezes. Saindo do meu caso pessoal, chego mesmo a me perguntar se não é próprio de um país em que o conservadorismo tem sido quebrado apenas por alguns raros momentos, que o que contraria o status quo não está sujeito a estar estado, sem essa frase de contrário. Se aí meu caso pessoal, chega a me perguntar se não é próprio de um país em que raramente deixamos de viver conservadoristicamente, se, permite, se é, não é próprio deste país. A necessidade de estabelecer tal tenacidade. Não posso sequer pensar que a compensação por um desencontro presente seria um futuro auspicioso. Não creio nesse futuro auspicioso, porque tal futuro não poderia ser presenciado por mim si mesmo. Insisto, portanto, na resposta: só o vazio de resposta e a hostilidade que eu explica, são para explicar a tenacidade do esforço contrário. Bom, na minha primeira pergunta eu me reportei à tua tenacidade, eu vou me socorrer dela novamente, vou me socorrer dessa insistência, dessa paciência que caracteriza o teu trabalho. Isso para tentar estabelecer é, uma diferença importante que é objeto de muita confusão, a distinção entre o teu conceito de mimesis e o conceito de poieses. É? Acho que um vídeo como esse e o trabalho que dele decorre é, é, é importante para didaticamente, mais uma vez, esclarecer essa distinção. Amiga, aperto, que... A mimesis como a penso, supõe um entrelaçamento, como já disse, em é? é responsabilidade, é a MIMAS NUMAPê supõe o entrelaçamento da semelhança com a diferença. A semelhança se mostra pela base verossímil que o mínimo expõe. O verossímil se estabelece pelo destaque do de um traço adequado ao que a comunidade, que se concebe entende como realidade. Pode também suceder, que o laço verossímil seja, efetivamente, o verossímil, como uma zeta da família maluquinha que eu recordava. Tá? O verossímil, portanto, é menos o que se conforma ao que se tem como própria realidade do que aquilo que o texto dá a supor como adequado à a... realidade. É com base neste verossímil, ainda quando em verossímil, que se erige a diferença, ou seja, a exploração do que se cumpre dos interfícios da realidade acreditada ou fora de seus parâmetros. Isso suposto, pode-se dizer que a Aníbales usa a realidade para escapar de sua norma. Aníbales, no seu sentido estrito, a questão é de ficção interna, não se realiza senão no discurso ficcional dizer portanto que um discurso outro qualquer, como um filosófico ou um científico, é ficcional ou é uma asneira, ou dizer que o caso expõe uma filosofia ou um desenvolvimento científico vale o mesmo mundo. por exemplo, Freud ganhou um importante prêmio literário na Alemanha. Daí deduzir que a psicanálise é um gênero literário é um salto e Isso em relação à mente. Agora em relação à a poiesis. A poiesis não tem nenhuma exclusividade discursiva. A escrita poética se caracteriza por ser simplesmente inventiva. Mas é uma inventividade diversa da que caracteriza a mimesis, pois fundada na tessitura verbal que é a que se Daí, indo além da pergunta, a diferença entre ficção interna e literatura. Mas, em vez de desenvolver a diferença que eu proponho entre ficção interna e literatura, com medo da, da obra, eu prefiro deixar aqui, se for quarenta, e volta no debate. Bom, agora eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. Eu me interesso particularmente pela obra de Primo Leve, e você faz no livro algumas referências à literatura de testemunho e, em particular, ao trabalho do grande autor judeu-italiano, eu queria que você desenvolvesse essa reflexão sobre a incidência da mimesis nessa literatura de testemunho, como relela, reavaliá-la à luz do, do, do teu conceito de mimesis. Porque... Enfim, essa literatura ela é comumente tomada em sua função referencial, é, naquilo que ela traduziria da experiência concreta e real é, dos sobreviventes. Não é? Mas eu penso que a tua abordagem da Mimesis permite um deslocamento desse quadro. Eu queria que você falasse um pouco sobre para onde a, a, a tua reflexão conduz a abordagem dessa literatura de testemunho, em particular, se você puder, da obra do Primo Levi. É, eu entendo que, para dar uma resposta completa, é, será necessário voltar a pensar a questão da, da Mimes como um desafio ao pensamento. Né? Vou utilizar o título que eu já digo. E ter uma dimensão como desafio ao pensamento, porque, ao menos no Ocidente, Entendemos que um pensamento respeitado é constituído por uma rede de conceitos. Por certo, não se esquece que, inevitavelmente, todo o pensamento lança mão de metáforas. Essas contundas são tidas como, normalmente são tidas como ornamentos, peças necessárias para a retórica e para a poesia. Enfatizar, pois, uma forma de discurso cujo propósito é criar uma ficção, aparece como um desafio ao pensamento. No outro torneio, o que faço não é reiterar o antagonismo de ciência e arte, ou entre filosofia e ciência, mas sim observar que esse mesmo percurso tiver sentido. Há de, há de repensar a linguagem, toda a linguagem, como um entrelace entre dois eixos, que eu vim chamar depois de eixo conceitual e eixo metafórico. Acrescento, ao escrever o Mimes, Desafio e Pensamento, ainda não conhecia a fonte sobre a qual seria gerado os eixos da linguagem. O Mimes, Desafio do Pensamento é do ano 2000. É, os eixos da linguagem, uma reflexão sobre uma parcela da obra de Hartmann Luhmannberg, de 2014. Isso movido a um primo-leve, nem toda a literatura do testemunho tem a qualidade do primo-leve. Na maioria dos casos, o testemunho vale apenas por sua referencialidade. Em primo-leve, o testemunho assume o um caráter poético, isto é, de criação verbal. Assim sucede porque constitui, chamemos de teclado verbal, que, sem constituir uma forma de níveis, tem, entretanto, a sua.